Forças Armadas, em cooperação com os órgãos de segurança pública e fiscalização, realizaram a Operação Ágata Oeste 2022, na linha de fronteira dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram empregados cerca de 4 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de mais de 700 agentes de segurança pública e fiscalização. Foram realizadas ações preventivas e repressivas, como patrulhamentos fluviais e terrestres e revistas em veículos e embarcações. Esta semana comemoramos os 45 anos de construção da BR-174, rodovia que integrou o estado de Roraima ao território nacional. Conduzida pela Engenharia do Exército Brasileiro, a obra representa até hoje um marco da integração da região amazônica. Em Manaus, uma solenidade realizada no 2 Grupamento de Engenharia contou com a participação do Comandante do Exército, General Freire Gomes, do antigo Comandante da Força, General Enzo, do Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, General Arruda, além de civis e militares que participaram das obras. Dias depois, uma segunda solenidade celebrou o descerramento da placa comemorativa no chamado Marco Zero, em Roraima. Chega em resende a rádio Verde Oliva FM, na sintonia 92.3. A inauguração da emissora foi no último sábado, dia 23 de julho, na Academia Militar das Agulhas Negras. Moderna, a nova emissora faz parte do Sistema Verde Oliva de Rádio e promete trazer uma programação de qualidade com músicas, notícias e informações institucionais que aproximem o exército da sociedade. Ao todo, já são quatro emissoras, em Brasília, Manaus, Três Corações e agora também em Resende. Nesta semana, em São João del Rei, 16 oficiais e sargentos concluíram o curso avançado de montanhismo 2022. Com duração de 9 semanas, a formação é dividida em cinco fases. Técnicas básicas, reconhecimento em montanha, patrulhas e técnicas operacionais, operações e técnicas especiais. Os alunos foram submetidos a um árduo treinamento com ar rarefeito, temperaturas negativas e terreno acidentado. Os novos guias de montanha estão capacitados a assessorar o comando no planejamento de operações e a conduzir tropas de qualquer natureza em ambiente de montanha. O comandante do Exército, General Freire Gomes, realizou a primeira visita oficial ao Comando Militar do Planalto. Uma escolta de batedores do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília iniciou a recepção, seguida de escolta IPO do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas e em frente ao Quartel General do Exército, da Guarda de Honra do Batalhão da Guarda Presidencial. Além de visitar as instalações, o comandante presidiu uma formatura com a tropa planalto. Na Academia Militar das Agulhas Negras ocorreu a Operação Punho de Aço, a operação é um exercício de simulação com o efetivo de mais de 800 militares da Força-Tarefa de Guerra, um grupamento temporário de tropas formadas por diferentes subunidades das organizações militares da 9 Brigada de Infantaria Motorizada. O exercício simulou uma operação defensiva em um quadro de defesa externa. No período de 4 a 22 de julho, o curso de Precursor Paraquedista concluiu a terceira fase, Lançamento Precursor. A bordo da aeronave C-105 da Força Aérea, os alunos do curso de Precursor Paraquedista realizaram diversos lançamentos diurnos e noturnos em diferentes zonas de lançamento. Com o término dessa fase, os alunos estão aptos a realizarem filtração aérea em território hostil, para cumprir ações de combate complexas. Agora o grupo ingressa na quarta e última fase do curso de precursor paraquedista. Operações de precursores. Nesta semana, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva realizou o apronto operacional da FORPROM, a Força de Prontidão com a finalidade de verificar as condições dos equipamentos antes da execução da simulação viva, etapa final de sua certificação. Mais de mil militares participaram do apronto operacional. Durante toda a semana, as tropas realizaram simulações de operações ofensivas e defensivas na Serra de Carajás. A equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista Participa do 44º Campeonato Brasileiro de Formação em Queda Livre. O campeonato acontece entre os dias 25 e 30 de julho, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. A equipe participa do evento competindo com quatro times, dois na categoria Open, um na categoria Feminina e um na categoria Iniciante. Esta semana, o Departamento de Educação e Cultura do Exército completou 85 anos de existência. No dia 26, uma cerimônia no Palácio Duque de Caxias marcou as comemorações com a presença de diversas autoridades. Já conferiu o blog do Exército Brasileiro esta semana? Dois novos artigos relacionados à cultura e à educação já estão disponíveis. E você já conferiu? Então acesse o nosso site eblog.eb.mil.br